Saia do nível da pobreza. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo, pois importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que primeiro ele declare ser rico, pois as evidências sucedem, elas nunca precedem. Ficar frequentemente murmurando ou reclamando das limitações da pobreza enquanto se permanece pobre em consciência. É um hábito dos tolos. As mudanças da vida não podem ser realizadas neste nível de consciência. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que ele sozinho chegou a esta condição de perda e escassez e tome a decisão dentro de si para se elevar a um nível maior, onde o novilho gordo o anel e o manto, aguardam a sua reivindicação. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas quando nós continuarmos a condenar a nós mesmos. Então, assim seja qual for a tua doutrina a respeito Deste assunto, guarda-a com convicção entre si mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que é aprovado. Romanos 10, versículo 14 Pois a vida nada condena, tudo ela manifesta. A vida não se importa se você se considera ser rico ou pobre, forte ou fraco. Ela te recompensará eternamente com aquilo o que você afirma como verdadeiro sobre si mesmo. Neville Goldaro